Estou aqui com o Brau, presidente do Baba da Resenha. Em Brau, hoje os é preparativos sobre a entrega dos coletes, não é isso aí? Positivo, é o Baba da Resenha fazendo nove anos de existência, teve uma parada devido à pandemia, dois anos, e estamos retornando a todo vapor. O Baba da, da Resenha é isso aí, é família, é respeito e disciplina e educação né, para todos. Todo ano renovando... Com essa galera maravilhosa aí. Hoje é a inauguração dos coletes aí. E essa grande partida que vai ter daqui a pouco. É depois é pós-pandemia, pós né, é isso, É É, pós-pandemia. O Baba ficou parado por um tempo. Não teve essas partes parte festiva né? Positivo. Vai passar a acontecer daqui pra frente, não é isso? Positivo. Da, da agora em diante, o Baba da Resenha tá a todo vapor. E sempre renovando sempre renovando. Como você tá vendo aí, ó. digo aí, ó. Os materiais aí. Eu gostaria que você falasse com o nosso fisioterapeuta a respeito da, das coisas do, de primeiro socorro, como é importante dentro de uma partida de futebol, beleza? Estou aqui com o Cláudio, fisioterapeuta aqui do Baba da Resenha. Cláudio, o que, é que você tem para passar aqui um pouco sobre esse trabalho que você já vem desenvolvendo com o Baba da Resenha há muitos anos? Apesar de já tenho um, quatro anos aqui no Baba da Resenha, e é um, o Baba da Resenha aqui na ilha é uma referência em termos de organização para outros babas que eles pudessem também copiar o Baba da Resenha. Em termos de segurança mesmo, primeiros socorros. É, como eu trabalhei no SAMU há 15 anos, e tem uma certa bagagem em termos de atendimento em primeiros socorros. A importância do primeiro socorro é que você já... O é, Socorro é uma importância muito gratificante para que o paciente não venha a ter uma complicação e até uma morte súbita, uma parada. A gente aí trabalha com a reanimação e em termos de uma lesão leve uma lesão grave, nós também estamos aqui para estar auxiliando e orientando também cada um, atleta, sobre a questão da saúde também, a questão da pressão, muitos aqui têm pressão elevadíssima. Aí eu estou orientando, depois que eu vim orientando alguns, graças a Deus eles seguiram minha orientação, está tudo beleza. E alguns, e outros estão tá começando agora, alguns novos que chegaram agora, também estão já seguindo essa norma. O Baba da Resenha aqui em Cruz Ilhota. Ele vai falar um pouco sobre a diretoria, o desenvolvimento que ele já vem trabalhando aqui com o Baba da Resenha. Há quanto tempo já, Thiago? Você já trabalha com o pessoal do Baba da Resenha? É, basicamente, eu trabalho com uns quatro anos. é com o pessoal da diretoria, é, amigo do presidente, ela é vice-presidente, então o diretor que é o Paulo Vito, é, o fisioterapeuta Cláudio e a equipe de apoio que é Paulo e Nanã. E a nossa equipe... Vem trabalhando ao longo desse período de quase 10 anos, né? Em 2004, a associação faz 10 anos. Durante esses 10 anos, a gente tem tido é, muito trabalho, mas, sobretudo, alegria, né? A gente gosta de esporte, gosta do que faz, e cada vez mais a gente vem investindo é, na, na saúde, na manutenção dos associados. Inclusive, a gente vem implementando é, vários serviços, principalmente antecipando, né? Porque o futebol é, é um esporte extremamente perigoso, né? E de contato a gente vem aí investindo, principalmente na área de saúde, é que os associados possam vir participar, trazer sua família e possa no dia de domingo de manhã, é, estar conosco. Então, essa equipe aí tem sido extremamente importante, né, principalmente aqui na comunidade. A gente tem é, feito alguns trabalhos sociais, feito cesta básica, é, ajudado famílias necessitadas, principalmente aqui na nossa região. Então, isso, a, a associação o Baba da Resenha não é só um Baba, né? é uma associação que ajuda também as outras pessoas, faz o seu trabalho aí de caridade. Acho que isso é importante, é se preocupar com a pessoa humana. Não apenas com o jogador, um cara que vem aqui no domingo apenas jogar, mas se preocupar com a pessoa, né? saber o que ele está passando, o que ele está necessitando, para a gente poder de alguma forma contribuir. Estou aqui no Baba da Resenha, aqui em Vera Cruz, Ilhota, com o vereador Fábio Costa. Jogador é um também do Bahia, hoje faz parte também da associação do Baba da Resenha. Fábio, qual que você é, o que, é que você acha hoje em dia de você estar participando desse, desse Baba da Resenha, juntamente com essa galera? Bom dia, é, eu já participo desse Baba aqui há cinco a seis anos já, aonde todos os domingos a gente se encontra, né? Esse barba é, não é apenas um barba, uma associação, mas sim uma família de amigos né, que todos os domingos a gente se reúne. E para mim é, é, é de, uma, de uma felicidade muito grande. Né? você Além de fazer o que a gente gosta, né, que é jogar futebol, a gente vem, a gente brinca, a gente dá risada, a gente se respeita. E isso para mim é, é, é o que é mais importante. Então, no geral, estou muito feliz de estar tá participando. Né, desse, dessa associação, dessa família que chama Baba da Reserva Juntamente com nosso amigo Brau, né? Que hoje vai ter a entrega dos novos coletes, não é isso? Verdade Brau é, é um líder aqui, né? É o presidente e é o nosso líder aqui. É um cara que se esforça muito né, para trazer tudo de melhor para a gente, para dar o melhor conforto. Vocês né. veem ali, tem café da manhã, muito bem organizado, né. tem fisioterapeuta, tem massagista, enfim. É, Brau é um é cara que se dedica todos os dias para trazer o melhor para o nosso barco. Hoje um eu estou aqui em Veracruz. Na Ilhota, hoje que é um dia muito importante, né? Entrega dos coletes do Baba da Resenha. Estou aqui com o vereador Elton e também associado a esse Baba da Resenha. É isso aí, Elton. É, meu amigo. Bom dia, dia para você. É, a gente vem aqui parabenizar o presidente Brown, né? Pelo, pelo Baba, por oito anos de Baba, os nove anos. Esse ano. E essa grande festa, como sempre. É, Brau como presidente e né, sua, sua diretoria faz o melhor possível, né? um BABA de qualidade, um BABA que agrega várias pessoas de várias comunidades. E o mais importante é um BABA que agrega o social, né, onde a direção se preocupa com, com o social das pessoas que estão no BABA e as pessoas próximas né, ao BABA. E a importância do Maior do baba é essa conscientização, essa união e essa participação com os jovens. Né? Eu que já sou um veterano na, no esporte, a gente consegue, né, através do nosso presidente e a diretoria, agregar essa turma aí e manter o esporte vivo. Aqueles que tiveram tempo de colaborar... Nós fizemos um pequeno chá de bebê para você De, de fralda, de bebê, de fralda é o bebê Um chá de fralda, de bebê, bebê. Certo? E aqueles que acompanharam o grupo E tiveram a boa vontade um brinde sim, com uma fralda sim Mas pode ter certeza que ser, é de coração E você é merecedor disso tudo Então, através de Gero nossa nossa não, sabia já. nossa não sabia não nossa nossa diretoria fizemos um grupo e as pessoas que acompanham o grupo colaborar e nós mandamos sua esposadinha aqui para me dar carona para receber as fraldas você merece agora tem que produzir muito já sabe o sexo menina Aí tá pronto, o ah, é um casal fechou lá. É, é. Entendeu? Parabéns, vou dar uma chave de Entendeu? Quer falar alguma coisa? Eu vou agradecer, um vou agradecer. Olha porque... pra cama. a Primeiramente, agradecer ao grupo vai. A Deus em primeiro lugar, em segundo lugar o grupo, não, segundo ao presidente Brau, graças a Deus a gente tem um presidente que se doa, que se importa com a associação, não é um presidente tanto fez como tanto faz, porque se for tanto fez como tanto faz estava querendo de outros grupos, mas graças a Deus esse grupo tem uma coordenação, tem uma pessoa que toma a frente e chama para paz junto, sempre quer trazer o melhor, entendeu? Porque aqui não é só botar bola no campo e rolar não Existe muita coisa além dessa bola campo, no campo rolando como vocês podem ver hoje aqui ó. Coisa que eu nem sabia, nem imaginava Minha mulher falou comigo que queria vir no Baba hoje Então bora entendeu Sempre chamei ela, não queria vir Hoje ela acordou cedo pra vir aí ó, ó a surpresa aí, O presente, agradecer mais uma vez a vocês aí todos aí Que colaboraram Que Deus possa retribuir aí E é isso aí, obrigado